E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, continuando o nosso tema de Black, então hoje tá saindo no Insta e tá saindo no YouTube esse vídeo, porque tudo que for de Black nos dois meses vão sair nos dois canais e depois se você não segue a gente no Instagram, clica aqui embaixo que senão você vai ficar de fora, aí você não vai ver, aí vai ter conteúdo que só sai lá e depois você pergunta aqui, mas na verdade já saiu lá e vamos falar um pouquinho sobre prazo CD na Black Friday, o que, que pode acontecer se eu tratar isso de forma mais displicente ou se for uma necessidade do meu negócio efetivamente eu ter um prazo CD maior, fica comigo aí nos próximos minutos. Bom, se você estiver acompanhando no Instagram, deixa o seu like aqui, já marca aquele seu amigo que precisa ouvir e compartilha aí com a tua galera, que isso ajuda a gente também e mais pessoas que sabendo e conhecendo esse conteúdo. Se você está no YouTube, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho e deixa o seu like aqui efetivamente. Você tem prazo CD no seu negócio? Você precisa colocar prazo né, de expedição muito longo no seu produto? Tá? Existem negócios e existem alguns pontos, né, alguns nichos específicos que você é obrigado, você não consegue trabalhar de forma diferente. Tá? Mas isso na Black Friday pode ser um fator decisivo. Tá? Porque muitas pessoas já têm optado por pesquisar no online e buscar na loja física, optar por retiradas no local para poder ter um prazo mais rápido de entrega. Então, quando eu mostro essa tendência, automaticamente eu começo a ter que ter uma oferta muito boa para que a pessoa comece a aceitar um prazo CD muito longo. Tá? Agora, você pode estar se perguntando, Ale, mas eu não consigo... Isso eu ouvi num encontro que eu fui lá da Via Varejo, o cara falando que o prazo CD pra ele era um grande problema, porque ele tinha que ter um prazo CD longo. Só uma observação, nunca coma castanha antes de gravar, porque ela fica vários pedaços ainda e aí você tem que ficar falando e cuidando pra não sair os pedaços de castanha. Voltando ao nosso tema aqui, né? Então, sobre o prazo CD, tá? E eu ouvi o cara da fábrica falando, não, porque eu tenho que colocar para CD. Mas quanto que é o seu prazo de CD? 60 dias. Porra, 60 dias? Caraca. Até o... o, o eu acho que era o Rafa da, da Via que estava lá em cima. Ah, não lembro se era o Rafa. Não, não era o Rafa não. Era do, do, do frete, da logística. O cara falou, tá, 60 dias eu acho que é um impacto em qualquer tipo de produto, né? Porque 60 dias são 60 dias. Porra, 60 dias acabou o um ano, né? Se você fala de Black Friday, a pessoa está recebendo no final de janeiro... Um produto que ele comprou no final de novembro. Tipo, se ele queria um sofá a casa dele, para ele poder passar o Natal com a família dele, ele já não quer mais. Tem pessoas que vão aceitar isso? Tem, mas isso vai impactar a sua venda? Com certeza. Como é que você pode minimizar isso? É não querer fazer Black Friday em todos os seus produtos. É não que -se querer ser papa, tipo Pac-Man, né? O come-come, querer comer todas as vendas. Isso vai de encontro com o nosso primeiro vídeo da Black, que saiu, não lembro que dia, mas volta aí, que eu falava de objetivo na sua Black Friday tá certo? Então, quando eu falo de objetivo na né, minha Black Friday, eu vou conseguir filtrar os meus produtos e aí pode ser que naqueles produtos que são as minhas principais apostas, eu vou trabalhar com ele em estoque, vou trabalhar com ele com cross-docking menor, então uma forma de você, até se você produz o produto, né? Ali, eu produzo o produto, cara, mas ó, oh, meu, tirando aqueles muito personalizados, né, que você põe o nome da pessoa, etc, que você vai ter que ter qual o máximo de coisas que você consegue deixar pronto até faltar só o nome, isso é um ponto, mas se você produz, olha eu produzo esse, deixa eu pegar um outro exemplo, que eu sempre dou o exemplo do copo, né, ah, aqui, vamos lá, eu produzo esse hashtag aqui douradinho, né, então eu tenho lá o hashtag douradinho, e eu tenho também ele preto, eu tenho também ele branco, eu tenho também ele vermelho E se eu for pintar todos eles até chegar na black e tal Pode ser que eu fique com vários vermelhos encalhados, vários pretos encalhados Então eu prefiro deixar ele cru Mas se a minha principal aposta é o dourado Eu não poderia deixar já dourados prontos E aí ao invés de eu fazer uma aposta em todas as cores, eu aposto nessa Eu diminuo, ó, oh, tá até com preço aqui eu diminuo, vou virar assim que não aparece o preço. Eu diminuo a minha chance de faturar mais. Talvez sim, talvez não. Mas ao mesmo tempo eu consigo focar a minha energia de produção nesse hashtag. Ao mesmo tempo, eu consigo focar o meu caixa, ia falar faturamento. O meu caixa na compra de um determinado produto que eu apostei. Tá? Eu estou com malas aqui do lado, né? então eu vou pensar em mala. Ale, mas eu tenho vários tipos de mala. Tá, qual mala é a tua aposta? Então investe nela. Se ficar é mais fácil de queimar, porque foi ela. Não foram 10 modelos? Então diminui o risco, diminui a necessidade de espaço. Então eu acredito que tá, o prazo cross-doc pode ser minimizado. E a gente não precisa trabalhar com venda a qualquer custo. Porque isso vai te gerar um passivo de saque de pós-venda gigante. Isso pode gerar uma quantidade de reclame aqui absurda. Isso pode gerar ações, isso pode gerar várias coisas. Ale, ah, mas eu disse para o cara que eu tava lá. Tá, não adianta nada. Você vender com 60 dias de prazo CD e o cara cancelar um monte no marketplace, por exemplo, que te cobra taxa de cancelamento. O cara cancelar um monte no marketplace onde o cancelamento é uma taxa para motivo de reputação. Certo? Então eu não acredito na Black Friday em venda a qualquer custo. E o prazo CD e o cross dock entram nesse ponto, tá? Se planeje, pense na sua ação com carinho, que você vai ver que você consegue sim, tá? Se preparar, que você consegue sim diminuir o prazo CD. E que talvez você faça uma Black Friday mais comedida, mas você faça uma Black Friday com mais lucro, com menos trabalho e menos dor de cabeça... Lembre-se, você não vende só na Black Friday, o seu negócio vende o ano inteiro. O seu negócio, às vezes, é um negócio de 10, 12 anos, e ele não pode acabar por causa de uma Black Friday. Ah, mas se eu não vender, Alê, se eu não botar esse prazo de 60 dias de cross-docking, o meu concorrente vende, aí, cara, trabalha em outro item onde vai ser o seu foco de venda. Certo? Então, prazo cross-docking pode impactar a sua venda? Sim. No meu ver vende menos quem tem um prazo de crossdock muito longo, tá? Então um grande abraço para você e até mais, valeu.